Bom, você tem o hábito de conferir tudo que é cobrado do seu boleto bancário, Sandra? Não, nenhum hábito. Eu também não. Eu acho que pouca gente tem esse hábito, mas é bom ficar atento, porque você pode estar ou nós podemos estar pagando mais do que a gente deve. É, algumas taxas bancárias proibidas pelo governo continuam a ser cobradas dos clientes. E os nossos repórteres flagraram a irregularidade no Recife. Vocês cobram a taxa de abertura de crédito? Beleza. Maria de quanto a quanto? a 854. A conversa, gravada com câmera escondida, comprova a prática ilegal. A cobrança da TAC, taxa de abertura de crédito, por algumas concessionárias para fazer o financiamento de um veículo. Segundo a loja, o vendedor confirma que a cobrança continua, só que com outro nome. A taxa de abertura de crédito é tudo branco, Na verdade, eles. Certo. Acho que não pode mais cobrar e mudar de manufatura, né? É, taxa de cobrança do cadastro, mas o cara não cobrando do mesmo jeito. Cada banco tem uma. que não É como? Você vem pagar e não tem como uma prova o que foi proibida pelo Banco Central porque o governo entendeu que os custos da operação financeira, com a abertura do crédito, devem ser assumidos pela instituição que está fazendo o financiamento e não podem ser repassados ao cliente. Mas isso não está sendo respeitado. Essa taxa não é ilegal? Você meu pode As tentativas de enganar o consumidor não param por aí. Outro desconto ilegal é a taxa do boleto bancário, extinta pelo Conselho Monetário Nacional em março deste ano. Muita gente nem percebe que paga por cada folha do carnê de financiamento do veículo. E tem vendedor que ainda tenta negociar um valor que sequer deveria ser cobrado. Apesar do Código de Defesa do Consumidor considerar essa cobrança desproporcional, exagerada, abusiva, é muito comum ver os carnês com essas taxas incluídas. Neste, por exemplo, do financiamento de um carro em 24 meses, é cobrado por cada boleto o valor de R$ 4,99. Significa dizer que pela simples emissão de 24 folhas, o consumidor pagou quase R$ 120. Reais. Manuela notou a cobrança irregular e não teve dúvidas. Entrou na justiça contra o banco e ganhou. Quando eu percebi a cobrança, eu esperei até o final do pagamento. Dei entrada no ação. Posteriormente houve uma audiência. Eu compareci e os bancos réus também compareceram. E logo em seguida, saiu a sentença com a condenação da restituição em dobro desse valor. Digna Maria levou um susto na hora de quitar a primeira parcela do carro. Uma taxa de R$ 2,57 por folha, na prestação de R$ 616. Reais. No fim das contas, quanto ela vai precisar desembolsar a mais? Vou pagar R$ 216. Reais... É um valor muito alto que futuramente poderá até ser o valor de uma parcela de outro financiamento que eu fizer. Para receber de volta os valores da taxa de abertura de crédito ou da taxa do boleto bancário, o consumidor precisa entrar na justiça. É fundamental apresentar as cópias das parcelas pagas para comprovar o desconto abusivo. Cada consumidor pode, não só dessa, dessa instituição, mas de qualquer uma outra, individualmente buscar nos juizados ou numa vara. É comum, é a restituição do valor do que eventualmente pagou. E essa restituição, ela vem em dobro. A senhora vai querer esse dinheiro de volta, né? Vou buscar, com certeza. Bom, e só para lembrar que, para comprovar na Justiça que a taxa de abertura de crédito foi paga, o consumidor precisa apresentar a cópia do contrato. Essa cópia deve ser pedida ao banco que fez o financiamento. E se...